Oi, Águas Cinzas e a construção dos, do novo laguinho. Chegamos! Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. E aí, beleza? Finalmente chegamos no laguinho. Tá tudo prontinho, as fases anteriores, funcionando, tudo legal. E chegamos no laguinho. Mostrar a armação de ferro 316 que eu estou colocando. Depois eu retirei essa armação do. No buraco ali do, do laguinho, vocês sabem, eu uso o terreno como forma para fazer as coisas. Então, para facilitar, retirei a armação, trouxe aqui para a varanda, aqui onde a gente está gravando, para facilitar é, colocar a telinha de pinteiro. Alguma coisa aconteceu pelo caminho, eu perdi os vídeos que eu havia feito desse, desse pedaço e da instalação e, e, e do começo da da colocação da massa. Bom, perdi. Mas a gente já sabe como é que funciona. Então, em cima da armação, vem até a telinha de viveiro, que ela é mais fininha, a abertura é menor, então ela segura melhor a massa. Precisa, com calma, ir apertando, costurando as coisas direitinho. Então, terminei de fazer aqui, que facilita, levei para lá, instalei e dei a primeira mão de, de massa. A primeira massa ela mais mole um pouquinho para o fundo né, para facilitar que ela passe pela telinha e fique na parte de baixo. E aí a gente usa um ferrinho muitas vezes para puxar a telinha né, para a telinha subir e a massa descer e aí fica legal. Então a primeira mão já está dada, a gente já consegue enxergar como é que o laguinho vai ficar. E aí, como já estou iniciando o laguinho, já estou pensando também como é que eu vou fazer a água sair desse laguinho para ir para o lago maior, que é o que a gente quer fazer lá no, no final das coisas. Beleza? Depois disso, vamos dar uma olhadinha, porque as plantas que eu coloquei no, no, no filtro de areia, agora com, com o calor que começou, elas já esparramaram, já tomaram quando era ah, legal. Assim como, vamos mostrar também esse pedaço aqui, que é a composteira da água que sai da, da pia da cozinha, né, e a bancada que está que feita aqui atrás, está né, vendo que as plantas já tomaram conta? Vamos mostrar isso no, no vídeo ali de trás, de um mês atrás. Estamos chegando mais ou menos no, no mesmo tempo dos vídeos né, feitos no terreno e dos vídeos mostrados aqui para vocês. Mas vamos dar uma olhada. Aí nosso filtro. E a próxima etapa é o novo laguinho que não acredito. Finalmente você vai começar o laguinho. Pois é, finalmente vou começar o laguinho. Aqui já dei uma limpadinha. Coloquei a armação. Então eu tenho usado o próprio terreno como molde da do ferro cimento e onde precisa eu coloco papelão alguma coisa assim então essa ferragem eu vou tirar daqui vou buscar um pouco de pedra rolada trazer para cá assentar no no fundo dar uma piloada e aí então eu volto com, com a armação de de ferro para cá mas aí essa armação eu vou levar lá para dentro, para a varanda. Vou recobrir com a telinha. Ou às vezes eu até trago a telinha e recubro aqui mesmo. Vamos ver ainda o que eu vou fazer. Ah, mas finalmente a armação tá, tá ficando pronta. E vamos ver se eu termino o laguinho. Para trazer os lambarizinhos que estão ali, ó. Esse tempão todo na caixa d'água. Legal? E aí nós vamos ter mais um sisteminha aqui para brincar e aí mais um uma parte feita a telinha já foi colocada eu retirei a armação daqui levei para varanda coloquei a telinha coloquei as pedras roladas por baixo soquei deixei tudo preparado e agora cedo instalei a telinha a parte de baixo eu vou colocar uma massa mais molenga, porque eu quero que ela assente bem no fundo. Vai ser só a primeira mão. Depois eu venho lavando tudo. Em alguns lugares eu vou colocar tábua, porque está com os vazios, né? E em outros lugares eu vou usar o próprio terreno como, como forma para o ferro cimento. Estamos indo do meio para o fim de tarde, as chuvas já estão voltando, nós estamos no começo de outubro. Olha aqui, eu já tinha mostrado que já fiz uma parte do futuro laguinho. Agora há pouco terminei de aplanar aqui em volta. É uma cigarra que acabou de chegar aqui. <risos> ok. Então.. Essa parte aqui, que já está escavada há um bom tempo, vai ser o Lago Maior. E por aqui eu estou pensando ainda como é que eu vou fazer a ligação de um para o outro. Tá, então, como vocês já sabem, eu tenho um jeito de, de fazer as coisas, mas eu tenho uma ideia boa de como é que vai ser as coisas. Sabia que aqui ia ser o, o banhado, ali outro banhado, né, acabou virando aqui... Um, um filtro a água está dentro do, dos tambores já filtrada ela vai descer aqui para esse laguinho aqui vai ser uma estrutura que a gente vai poder sentar então podemos ficar dentro do laguinho sentado provavelmente essa parte aqui vai ser uma escadinha para chegar até o laguinho Mesma coisa desse lado. E talvez por aqui, ou por aqui, eu ainda vou ver como é que eu vou fazer. A saída para o lago maior. Talvez eu faça uma interligação, deixe aqui uns alguns centímetros de lâmina d'água, né? passando por aqui e chegando no lago maior. Vou, vamos ver ainda como é que vai ser. E os amiguinhos que estão ali? os peixinhos, não demora, eles vão mudar de casa, mas vão ganhar uma casa maior e depois uma casa maior ainda. Olha só, bem legal, essa daqui é a hidrocotile, que está tomando conta do sistema e desse outro lado, o agrião do brejo. Vamos ver se... Tem gosto de agrião, não, mas o pessoal chama de agrião do, do, do brejo. Talvez então por conta da, da semelhança das flores, né? da, das folhas. Aqui, ele curte bem água e já está chegando aqui na, nesse laguinho. E olha só a diferença que faz as raízes da, do aguapé. E como o aguapé já tomou conta, eu já tirei bastante aguapé daqui esses dias. Olha só. A água aqui nesse pedaço, como as bolinhas, e são algas que estão produzindo oxigênio, né? Então eu sei que aqui ainda está chegando nutriente. Legal. Elas estão se desenvolvendo, produzindo o oxigênio. Agora olha aqui desse lado como é que a água tá clarinha. Legal, né? Ah, eu acho legal. Ah, eu acho que vocês acham que é legal também. Vamos ver mais um pedacinho. Hoje eu estive jogando um pouco de calcário aqui pelo terreno. O terreno sofreu bastante com a seca. Esse branco aqui é calcário. Ele sofreu bastante com a geada que deu esse ano, uns friozão bacana, né? e depois uma seca prolongada. Agora ele vai recuperar. Quero mostrar para vocês as florzinhas da hidrocotile. Hidrocotila é essa lindezinha aqui, ó, de folhinha arredondada. E olha as florzinhas dela. Olha que belezinha. Olha que belezinha. Vamos tentar focar. Olha só, é muito bonitinha, né? Minúscula. Pequeninha. Aqui umas mariazinhas sem vergonha, que estão indo bem aqui. Olha o nosso amiguinho aqui, o agrião do brejo, formando uma cortininha. Olha só como é que tá. E olha só as fisales. Oba! Beleza! Vamos comer um pouquinho de fisales. O pé de fisales está aqui em cima. E aí água e nutrientes é, vai crescendo, né? Aproveitei agora a tarde para dar uma poda legal na, na ruda, ela estava muito grande, mas esperei das as flores, sementes, é, fiz uma mudinha já, então agora uma poda geral e levei lá para baixo, olha só, está perdendo fisales aqui, bacana. Tá, então é isso. Se estiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos, e como eu tenho feito ultimamente, volta o convite. Está fazendo alguma coisa relacionada às ciências ambientais aí na, no teu espaço? Compartilha com a gente, compartilha no teu canal. Qualquer coisa que você estiver fazendo aí, já ajuda alguém em algum lugar, a melhorar um pouco as condições. Está meio inseguro, não sabe se está fazendo direito ou não? Ah, pergunta para a gente. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Se souber, eu ajudo. Se não souber, a gente pesquisa junto. né quiser, participa lá do, do grupo, vira e mexe, a gente troca umas ideias. Surgem dúvidas, a gente vai pesquisar, traz artigo, traz o que o outro está fazendo, né? tem essa troca lá no, no grupo. Link na descrição. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.